Oi pessoal, meu nome é Renata, eu sou estudante do curso de Isotecnia e atualmente sou bolsista de extensão no Leite Cia, que é o um Laboratório de Inspeção e Tecnologia de Leite Derivados Ovos e Mel, localizado na Faculdade Veterinária. Eu estou trazendo por meio desse vídeo um pouquinho dos materiais envolvidos no nosso projeto, sustentando essa ideia de que o programa de extensão seja então um meio de ligar o ambiente acadêmico com a comunidade externa da URGS e nós o fazemos por meio das redes sociais que principalmente no momento difícil, né, que estamos passando, são ótimas ferramentas de entrega de informação consistente e de qualidade. Essas são algumas das nossas postagens que estão disponíveis aí no Facebook e no Instagram, por acesso livre de quem interessar, e elas são embasadas no estudo das propriedades e benefícios dos alimentos de origem animal, onde procuramos abranger diversos assuntos, trazendo, por exemplo, as qualidades nutricionais da carne bovina, da carne suína, carne de frango, de pescado, e ainda trazer alguns assuntos específicos, como nessas postagens do mel e do leite, em que a gente busca também constantemente desmistificar algumas fake news que surgem aí nas mídias acerca desses assuntos. Estudos mostram que um dos métodos mais seguros para aumentar a resposta imunológica é através de uma alimentação equilibrada e saudável, que favoreça a proliferação das bactérias benéficas e também na regulação das células do nosso sistema imune. É claro que não podemos especificar só um alimento ou só um nutriente para resolver um problema de saúde, mas o estado nutricional como um conjunto de fatores tem grande participação em um sistema imunológico competente, independente do tipo de infecção. Nós esperamos que essas informações alcancem cada vez mais pessoas e contribuam de alguma forma para a proteção e o bem-estar, que isso já significa muito. Fiquem bem e façam sua parte no combate à pandemia.